Alô pessoal, tô aqui de novo, resolvi fazer parte 2 desse vídeo. E sim, gente, eu resolvi fazer a parte 2. Tá? Parte 2, né? É, parte 2, tá? Resolvi fazer a parte 2 desse vídeo. E sim, gente, eu continuei trabalhando aqui. Tipo assim.. Já ganhei muito dinheiro, tá? Eu acho que ele está com muito um pouquinho já. Dinheiro, mas... Não é muito dinheiro, mas eu acho que eu acho que a coisa nesse jogo aqui é barata, gente. A gente ainda nem viu, né? E tipo assim, a gente vai testar novas profissões. Eu vou ver se eu consigo me adaptar à profissão de policial. De cozinheiro, eu vi que eu não me adaptei. Policial eu nem tentei. De cozinheiro, eu fiquei batendo a colher na cabeça da moça. A moça. Ficou sentado lá, porque ela é um robô, né? Que ela é programada pra gente poder trabalhar aqui no jogo. Mas, tipo assim, se fosse uma... Gente do céu, se fosse um usuário, assim, do jogo, eu acho que eu ia apanhar. Ia ser xingada de tudo quanto é nome. Eu bati, gente, uma colher na cabeça da moça, pensando que, tipo, era pra... Coisar o pedido. Quando eu me dei conta, eu já tava batendo na moça, tadinha. Gente sim, essa cidade tá muito suja, o povo, o povo não sabe ficar poluindo o planeta A mãe a natureza vai ficar como? Ficar triste? Ficar triste? Aí mais pra frente, nosso filho vai, vai, vai sofrer com a terra desse jeito A gente tem que cuidar agora Pra quando for mais pra frente, né? Nosso filho poder curtir a terra do jeito que a gente curtiu Curtir ruim, curtir ruim, assim. Gente, a gente ganha muito pouco dinheiro sabe? agora eu confundi ali 300 reais de tempo que eu tô limpando Ixi! de cabeleireiro tava melhor não gente, né, não, não sabe por quê? de cabeleireiro eu ganhava o que? 99, né? era, eu ganhava 99, mas era rapidão pra me ganhar mas tipo assim, gente de clique em... É, como que eu falo, né? de clique em clique de centavo em centavo a gente ficar rico, então... É isso, gente. Gente, eu não vou divulgar nossas redes sociais, por causa que eu não sei a rede social do meu pai, mas ele sempre deixa o link é, aí na descrição. Sigam ele lá, gente. É... O meu Instagram, depois eu passo pra vocês. Depois eu peço que ele também, né? Ai, gente, tô gostando de gravar vídeo, sabe? Pedir pra ele que eu me ajudar ele. Eu amo gravar, eu amo falar. Mas eu sou tímida, eu tô falando assim porque, né, tô aqui sozinha. Mas eu sou tímida, tá, gente? Não se iludam com eu falando demais porque eu tô muito tímida. E é isso, né, a vida. Quem mais de vocês aí são tímidos? Vocês são tímidos também, gente? Eu sou muito tímida. Mas é isso gente, vamos limpar É, vamos limpar aqui essa logo Que tipo assim, eu dei um bug aqui, mas já voltou. eu voltou tinha dado um trave quando eu tava andando Mas eu já consegui arrumar, porque, né Sou brasileira, eu consigo arrumar com ela. Então Ai, gente. Acho que já estou mandando trocar de profissão. Vou, vou tentar ganhar pelo menos o que? Uns 500 reais? É quando eu ganhar 500 reais. Tanto desistir antes que eu já tenho paciência. Quando eu ganhar um. vou conseguir Pronto, gente. Agora vamos trocar aqui de profissão. Bora pra bombeiro. Deixa eu acho que vai fazer difícil Porque bombeiro não é uma profissão fácil Deixa eu dizer Mas assim, bora lá, né? Vamos tentar Quero ver só na onde que eu vou apagar o fogo Ai, puta Tem um beijo em você de ai ai ai eu não sei como é que entra nesse carro peraí que eu vou tentar tem que tentar se eu não tentar não dá pra entrar no carro eu tinha conseguido ganhar o aqui. Que a gente ganha quando a gente começa uma nova versão. Então, eu vou instalar ele aqui. aí eu não estou é uma... muito ruim. Vamos lá, gente. Eu acho que eu não sei dirigir muito bem, mas vamos lá, mesmo. estou dando volta à toa. É mesmo, olha. Meu Deus. Não. Eu... Eu não vou, eu eu lá, tá a mangueira. a Gente, mas tem gente dentro do restaurante. O restaurante está pegando está... e sai. matando. São muito rios de bobeira tava melhor que o cabeleireiro mesmo Você tem que ali eu ali tem que ligar o grande não não o grande já tá ligado aqui eu liguei a ali vai aparecendo de novo tá eu acho que tá, eu acho que deu tá tudo meu deus sai daí moço ai meu deus tá vendo que dá ó ainda tá me batendo ainda tá me batendo porque sei lá eu tô apagando eu tô fazendo favor e eu ainda tem que apanhar Ô oh, moça, sai daí moça. Água, né? não, aqui, tipo, não sei o que tá acontecendo. Tá. Pode, tá bem, tá. Lugar certo. acho que ele demora um pouquinho de acogar muito. Tem Aqui, ó. Falta falta de atenção na cozinha. Aí tá cheio de fogo. Saiu alastrando. Aí o perigo. Crianças, não mexam na cozinha. bagulho. É, Deixa eu bater, bater aqui, né? Moço. moço, corre, moço. Pelo amor de Deus. Ai, meu Deus, tadinha da moça. Esqueci dela ali. Calma, moço. Eu já vou te tirar daqui. Calma, calma, calma. Calma, fica tranquila. Eu não sei se você tá viva. Esquina a parte de cima também. É, tem que, tem que tentar pagar lá. Uhum. Acho que não vai ser necessário. A polícia já chegou. Eu não fui pra trabalhar de policial. A já viu aí que não deu muito certo. Mas por que Objetivo completo. Mas o fogo ainda tá aí, ó. É, mas, tipo... Aqui a gente já terminou. Eu Acho que pegou na outra loja lá, ó. Policial sai daí, policial, tá doido? Aí vai ganhando, dinheiro É, a gente vai ganhando bastante dinheiro e do tempo que a gente tá aqui, né? Eita que policial alto misericórdia! Calma, mano, já vou te tirar daí. Vai, vaza, vaza, vaza meu filho, vaza, Oh meu Deus, não me abraça agora, não. aqui no fundo, adeus, tudo. Achei que o papo descendo. Bastante, bastante, bastante. E agora, já tenho a minha pele no canto. Ainda bem que ninguém rouba o carro de ninguém nesse jogo, né? Cada um tem o seu. É isso aí, do bloco. E aí, gente, tá gostando aí? Estamos trabalhando de bombeiro aí. É, gente, estamos trabalhando tamo aqui de bombeiro Estamos pagando vermEdzie. incêndio aí que tá pegando fogo e tudo aí. E o policial tá aqui dentro. Ah, agora ele saiu. Estou fazendo que? Moço, eu tô fazendo o meu serviço, tá bom? Ai, oi, foi deu tudo que eu fudei. Eu tava me matando. Calma, moço, calma.